Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a segmentação utilizando para isso uma das três bandas que a gente tem na imagem, R, G ou B ou então considerando índices né, que são obtidos a partir dos valores dos pixels que a gente tem nessas três bandas Nessa aula de hoje a gente vai aprender a fazer a segmentação utilizando uma outra metodologia onde nós vamos utilizar paletas de cores então, em algumas situações é muito mais fácil a gente fazer uma segmentação ou melhor, fazer uma paleta de cores com todos os tons que a gente tem é, daquele objeto de interesse, com todos os tons que a gente tem do nosso background, né, daquele que não é o nosso objeto de interesse, fazer a segmentação a partir disso. É, então, vamos iniciar aqui apagando a memória do R. Remove list igual a ls. Abre, fecha parênteses. É, vamos ativar o pacote. Image. E a função que nós vamos utilizar é a função chamada de Segmentação logit. Dá um Ctrl Enter. Então, quando a gente coloca a interrogação, a gente consegue abrir aqui o manual da função. Onde a gente consegue ver várias coisas né, que nós temos aqui, que é muito importante para fazer essas funções aí a funcionar. Igual né? a gente também vai precisar mexer com todos esses argumentos aqui, né, em todas as situações. É, mas nós temos alguns exemplos aqui embaixo, vou copiar aqui e vou colar, né, só para a gente ganhar tempo. Vamos aprender a usar essa imagem olhando aqui os seus arquivos de exemplo. É, então, qual que vai ser o nosso caso aqui? É, nós vamos considerar um caso onde eu tenho fundo que é branco, tem algo que eu tenho interesse em segmentar, que é essas folhas, né? Que é verde. E tem o meu objeto de referência com o qual a gente vai conseguir fazer, né, Uma regrinha de três propriedades, medidas dessas folhas em centímetros, né? Para comprimento, diferença, centímetro quadrado para a área, ok? É, então, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar uma palheta de cores para cada um desses, dessas três classes, né? Uma para o fundo. Ou seja, com todos os tons de branco que a gente tem lá naquele fundo, os tons mais clarinhos, os tons de sombras, né? então a gente precisa fazer uma escala, uma paleta de cores que representa bem aquela classe que a gente quer representar. né? É, a gente pode fazer isso utilizando o Photoshop, o Gimp, né? pode utilizar o Paint, até o PowerPoint a gente consegue fazer uma gambiarrinha lá para né? fazer essas paletas de cores, tudo bem? É, precisamos também de uma paleta de cores com todos os tons que a gente vai ter nas nossas folhas. Então, você pega uma folha que está mais clara, uma que está mais escura, uma que está com um brilho, né? você ter uma paleta de cor bem generalista, a fim de representar todas as suas folhas. E nesse caso aqui, eu preciso ter uma paleta de cores referente também à nossa referência. Então, eu peguei toda a nossa imagem aqui para facilitar, né? É, então... Nós vamos utilizar uma função chamada segmentação logística. Vou entender o que a gente precisa colocar aqui dentro. Nosso primeiro argumento, que é o im, é essa nossa imagem. Então, eu começo colocando aqui im para a nossa imagem. Foreground onde é o nosso objeto de interesse. Vamos imaginar que eu quero segmentar aqui apenas o que é folha. Né? Então, foreground, onde eu vou colocar folhas, que nada mais é do que esse objeto que a gente carregou aqui, a paleta de cores das nossas folhas. E o background? Background é o que sobrou, que vai ser aquela paleta de cores correspondente ao fundo e a paleta de cores correspondente ao nosso objeto de referência. É, dentro daquela paleta de cores, né, é, essa função vai extrair 2.000 pixels do nosso foreground, 2.000 pixels do background, para ele treinar, ou melhor, para ele ajustar o um modelo de regressão Logite. Ok? Esse fio hole é para completar buraquinhos que pode ficar na imagem, talvez um brilho, alguma coisa que pode ser interpretada como fundo, ele fecha né, para você não ter buracos. Né? Fio é fechar para encher, ROOL seria né, de alguma forma um buraco. É, e temos aqui também o um plot igual a true. Vou dar um CTRL ENTER aqui só para gente ver. Nós vamos conseguir, então, por meio dessa função... Fazer a segmentação, onde eu tenho aqui uma matriz que vai indicar para a gente na cor branca os pixels correspondentes apenas à nossa folha. Para eu obter apenas os pixels correspondentes aqui ao nosso objeto de referência, nós vamos colocar IM, que é a nossa imagem original, folha de nosso objeto de interesse, nesse caso aqui é o nosso objeto de referência, e o background vai ser então a minha paleta de cores do fundo e das folhas, ok? Vou dar um CTRL ENTER aqui, nós vamos conseguir colocar dentro desse objeto chamado Seg apenas né, os pixels correspondentes ao nosso objeto de interesse. É, aqui a gente tem mais algumas coisas, né, onde ele vai obter o um número de medidas, dá para a gente obter a área, o comprimento de cada folha, e daí a gente vai aprender em aulas mais para frente. Né? O objetivo dessa aula aqui é apenas fazer essa segmentação. E a partir do momento que a gente faz a segmentação, então a gente vai conseguir obter, né, a partir dessa imagem segmentada, várias informações. É, e o que, é que acontece? Para cada imagem que a gente for trabalhar, a gente vai precisar ajustar né, essas paletas de cor, essa regressão JIT. não necessariamente. Né, eu posso vir aqui é, e fazer uma alteração nessa função, a fim de que ela... É, emita para a gente apenas o nosso modelo então, Vou chamar aqui por exemplo modelo folhas.sec vou dar um tab aqui se eu colocar aqui o retorno eu posso colocar image que é o que a gente tinha no caso anterior ou model, né, que vai exportar para a gente apenas o nosso modelo de vou colocar model Opa. abre aspas, model Ctrl Enter, então ele vai ajustar aqui para nós o nosso modelo de regressão, né? E diferente de antes que nós tínhamos uma imagem desse objeto, você selecionar aqui vou dar um Ctrl Enter, vocês vão ver que aqui a gente tem um modelo de regressão. A partir desse modelo de regressão ajustado, a gente consegue então predizer, é... Ou seja, obter essa máscara para outras imagens. Né? Então a gente poderia fazer esse ajuste uma única vez e utilizar esse modelo ajustado para várias imagens a partir né, da função chamada logit Então vou colocar aqui, por exemplo, em M é, modelo igual a Ctrl-C, Ctrl-V a gente tem aqui, fillHool igual a pixels né não precisa mexer, plot igual a true. Então, fazendo isso, nós vamos ter aqui uma matriz apenas né, com zero porque é background e 1 um porque é o nosso foreground. Né? Ou seja, já gente vai chegar nesse mesmo objeto que a gente tinha aqui em cima, que é esse folhas.rec. Ok? Então, a gente conseguiu ver aqui uma forma muito legal de a gente fazer a segmentação utilizando essa regressão logística. A gente viu aqui, nesse caso, utilizando paletas de cores. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso sem precisar utilizar paleta de cores, mas utilizando essa mesma regressão logística. ok? É, então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se inscreva aí no canal. Um abraço.